Hello, people! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai explorar o Studios Ghibli Museum. Eu e o meu amigo aqui, Totoro. Então, bora conhecer os Estúdios Ghibli e depois aquele bom e velho dicas sobre o que fazer aqui ou como aproveitar melhor. Tá ok? Então, bora explorar os Studios Ghibli. Então, bora as dicas. A primeira coisa é que é muito difícil comprar ingresso para vir aqui, para conhecer os estúdios Ghibli. Não é uma coisa fácil, porque você só consegue comprar antecipa antecipadamente, então você não consegue chegar aqui e comprar, você já tem que ter comprado o ingresso. É, você pode comprar em sites internacionais de venda de ingresso, mas você vai pagar bem mais caro do que se você tentar comprar aqui no Japão, diretamente numa loja da Lawson. Tem uma máquina chamada Lopi não sei como é que se pronuncia. E é uma máquina especializada em venda de ingresso. E aí lá você pode comprar o ingresso do estúdio Ghibli. Qual é o problema? Tudo dia 10 do mês. Tipo, então abriu para vender para maio, dia 10 de abril abre os ingressos de venda para o mês de maio. E acaba assim, ó. Um piscar de olhos assim. É muito rápido mesmo. Então a gente conseguiu comprar dessa vez porque a gente passou muito tempo aqui no Japão, né? Então deu tempo da gente comprar. E mesmo assim, quando a gente foi comprar, vocês não tem ideia. Que só tinha, sei lá, três dias de maio dos dias que a gente ia ficar aqui, né, que a gente vai ficar só até dia 15. Então só tinha três dias de maio disponíveis, ou seja, acaba muito rápido mesmo. É, o museu, ele não tem uma estrutura muito boa para quem não fala japonês. Ele é basicamente todo em japonês e a única coisa que tem em inglês é o panfleto de que você recebe na entrada. Não é permitido tirar nenhuma foto, fazer nenhum vídeo lá dentro do museu, apenas nas instalações externas. Qualquer área aberta, você pode tirar foto e gravar, ou fazer qualquer coisa que você quiser. Tem também uma lojinha de omiyagi lá dentro, mas... Só que eu confesso que todas as lojas de que a gente já encontrou no Japão dos estúdios Ghibli, eu achei que elas têm tanto preços melhores, quanto uh, produtos diferentes, né? Mais produtos aqui, eu achei... Bem fraco, assim, né? Pra ser onde é a sede do Estúdio Ghibli. Podia ter mais coisa e também muito cheio, gente. Então, assim, muito cheio o museu, muito cheio a loja. Aí acabou que a gente nem conseguiu ver a loja inteira porque não dava pra andar, de tão cheio que tava. Aqui, você, quando você for comprar o ingresso, você compra o ingresso para um determinado dia e horário. Isso significa que você tem, a partir de um determinado horário, você pode entrar no museu. Né? Então, a gente comprou das quatro da tarde então a partir das quatro a gente podia entrar e uma dica não entre as quatro em ponto porque todo mundo chega para entrar às quatro é se você esperar um pouquinho talvez entrar quatro e meia cinco horas você vai aproveitar mais porque já vai estar tá mais vazio então agora já são cinco e quarenta lá dentro também tá vazio o problema de deixar para o último horário é que é que você acaba não aproveitando tudo, às vezes você vai ter que fazer com pressa e tudo mais Ponto forte que eu achei aqui é, que é para quem curte mesmo, mesmo, animação no sentido técnico, tá? Não só para quem gosta de assistir, mas para quem gosta das coisas técnicas, do desenho em si, da pintura, como é que é feito O museu basicamente fala disso ele não... e ele conta assim, um pouquinho da história, da criação né, dos animes do estúdio Ghibli Tá? Só que como não tem tradução em inglês, se você não lê japonês, você vai entender pouca coisa. A estação mais próxima daqui é a estação de Mitaka, e tem um ônibus que sai da estação direto pra cá. Ele, inclusive, parece aquele ônibus do gato, né? Do, do próprio Estúdio Ghibli. É... Mas é uma distância tão curtinha, porque de ônibus dá cerca de 7 minutos, mas se você quiser fazer andando, você chega aqui em 15 minutos tranquilamente. É bem pertinho mesmo, dá pra vir andando da estação de Mitaka Ah, tem também uma, um café aqui dentro né? Então assim, logo que você sai da loja de presentinhos Tem um café que tem sorvete, batata frita Essas coisas assim pra você comer besteirinha, tá? Só assim, não vi nada de prato Você viu o prato? Não Acho que é mais comidinhas mesmo Enfim, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais Do que deu pra mostrar, né? Dos estúdios Ghibli é, ah, a parte interessante também é que a arquitetura lá dentro é bem, bem, bem característica do próprio, dos próprios animes, né, do desenho. Então, assim, se você curte os, os animes do estúdio Ghibli, você vai gostar, porque você vai se sentir dentro dos filmes, sabe? Então, assim, para quem é fãzão, acho que vale a pena. Para quem não é, para quem tá vindo só de curioso, eu acho que não vale a pena, tá bom? Então, hashtag fica a dica. Só vem aqui se você gosta muito dos estúdios Ghibli, porque aí vai fazer sentido, porque assim, não achei muito interativo. É muito interessante para quem gosta de desenho, para quem gosta de desenhar, para quem gosta de arte cinematográfica, tá? Arte cinematográfica, não só assistir filme, tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo me dizendo o que você achou de conhecer um pouco mais do que deu para mostrar dos estúdios Ghibli. E também, se você já veio aqui, como foi a sua experiência? Se você não veio, qual parte que você mais gostou de conhecer? Aproveita e já deixa aí o seu like, samurai no vídeo, curte o canal e ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos sobre o Japão que vão rolar aqui no canal. E entra aí no Instagram, VidaDitsugi, segue a gente lá, porque é lá que eu compartilho as dicas e roteiros de viagem que a gente faz aqui no Japão em tempo real. Então entra aí no Instagram, VidaDitsugi. Tô esperando o seu comentário aqui embaixo. Até a próxima. Já, né?